pensar bem, né? tudo é, é uma questão que pode ser ou não, a gente não tem como prever, porque não tem provas aconteceu muito tempo atrás ou ontem né? o ontem está distante de nós o mesmo tempo que 5 bilhões de anos atrás então a NASA está chutando isso aí eles acreditam que é assim, mas não sabemos amanhã pode não ser mais algum outro cientista pode descobrir outra coisa e falar que não é, entendeu? Então vamos continuar sonhando com o um espaço aí. Os discos voadores iam nos buscar aqui na Terra e levamos um passear no espaço aí, que nem o Spock fazia na Enterprise. É ah, isso aí, tudo mentira.